O cliente disse, está caro e parece não ter mais interesse em fechar negócio. Você sabe que alguma coisa deu errado. Na real, parece até que você tomou um soco no estômago. Teu cérebro apaga. Hoje eu vou te mostrar exatamente como é que você sai de uma situação como essa. Ficou interessado? Então vem comigo. Os vendedores buscam técnicas de fechamento de vendas igualzinho, os cavaleiros templários buscavam o cálice sagrado. Mas a real é que não existe milagre, hack ou estratégia secreta para fechar um cliente sem esforço. Pode ser também que você vá por um outro caminho, que você fique com raiva e decida discutir com o cliente, explicando por que, que o teu preço tá justo, por que, que ele tá comparando você de maneira errada ou por que, que ele não entendeu o valor que você entrega. A real é que depois que alguma coisa acontece, a gente sempre fica mirabolando, pensando o que, que eu poderia ter feito diferente, que maneira eu poderia ter agido. Vou te falar é fácil acertar na loteria depois que já saiu o sorteio. Tá ok, Thiago, mas onde é que você está querendo chegar com esse exemplo? Bom, a real é que lidar com objeções ou com situações como essa estão diretamente relacionados a dois pontos bem distintos. O primeiro é como você lida com as suas emoções. E segundo, como você influencia o seu cliente. Isso pode ser obtido através da estrutura de reversão de objeção de compras em cinco etapas. Expressar empatia, isolar e esclarecer, minimizar, peça provas sociais e, por fim, tenha a sua opção segura. Bom, sem mais delongas, vamos entrar direto no primeiro passo. Cara, antes de qualquer coisa, expresse empatia pela outra pessoa. Mostre que você entende o porquê que ela está achando caro ou porquê que ela ficou com alguma dúvida. E aí a gente já entra para o segundo passo, que é isolar. Qual que é o comportamento mais destrutivo quando a gente está falando de fechar uma venda e alguém apresenta uma objeção? Inclusive a objeção está cara. É você querer discutir. É você ter uma reação automática de defesa. Por quê? Eu te entendo, eu sei que quando alguém fala que o teu produto ou teu serviço está caro, naturalmente a gente cria uma associação do tipo, essa pessoa está desvalorizando o meu serviço. Só que não é o caso, pode ser que ela simplesmente não tenha te entendido. E sabe o que acontece? Quando você gasta muita energia tentando explicar ou debater o porquê que o teu produto está caro, você vai apenas se afastar da pessoa e você não vai conseguir trazer essa venda. No lugar disso, se ponha no lugar dela, tenta entender. E é aí que a gente entra no isolar. Cara, deixa eu entender, está caro em relação a quê? Tem algum ponto que você não entendeu? Tenta separar os pontos, porque assim você vai conseguir medir e saber, de fato, o que é realmente uma objeção, o que é realmente uma dúvida, ou se simplesmente essa pessoa está te colocando uma pista falsa para tentar fugir de você. Bom, agora sou eu que vou esclarecer. Às vezes, quando a gente está conversando com o um cliente, ele vem e fala está caro, simplesmente porque ele está tentando evitar o conflito. Ele não quer comprar, ele tomou uma decisão e ele está usando uma informação aleatória com o objetivo de fugir de você. Agora tem outros casos que o cliente fica em dúvida. Pode ser que ele não tenha entendido exatamente como funciona o teu produto ou o teu serviço. E a partir disso, pela não compreensão de tudo que você pode fazer por ele, ele simplesmente falou, isso está caro. E aí o que, que acontece? Como é que eu faço para assumir o controle e aumentar a minha capacidade de persuadir o meu cliente? Eu preciso fazer perguntas. Quando eu faço perguntas, eu assumo o controle sobre a situação. Porque a partir desse momento, eu não estou mais afirmando. Eu tô tentando medir o ponto de vista dele e entender. O que, que ele entendeu dentro desse processo? Por que, que ele está dizendo que está caro? Qual foi o ponto que não ficou claro que, de alguma maneira, eu preciso ou explicar melhor ou traduzir para a linguagem dele? Quando o cliente diz está caro, no lugar disso, substitua, finge que você está ouvindo o seguinte, gostei, mas não entendi exatamente porque tem esse valor e nesse momento você começa a fazer perguntas com o objetivo de entender qual ponto da tua proposta não ficou claro, o que que você precisa melhorar ou qual a percepção que ele está tendo errada em relação à tua oferta. às vezes ele está te comparando com um fornecedor mais amador às vezes ele está te comparando com um produto de segunda linha, fazendo perguntas você consegue entender pela perspectiva dele aonde que tal está caro. esclareci para você. Chegamos ao terceiro passo. Minimize. Primeira coisa que você precisa entender, as pessoas são apegadas à sua rotina, ao seu status atual. A gente não quer mudança, a gente fica lutando e tentando fazer sempre as coisas da mesma forma. Agora você precisa minimizar a emoção em relação à objeção e maximizar o valor que você gera. O que, que você vai explorar? Os desejos, os sonhos, as dores, aquilo que ele não está conseguindo conquistar. Mostrando que existe uma vida muito melhor a partir do momento que ele usa o teu produto. Muita gente acredita que em vendas o que acontece é o seguinte. A pessoa tá lá, distraída, não sabe muito bem o que ela quer da vida, até que finalmente ela passa o cartão ou assina o contrato. E não é isso que acontece. No meio, entre o momento que eu não sei que eu preciso de você até o momento que eu assino um contrato contigo, eu tenho um negócio chamado microcompromissos. Em vez de você tentar conseguir um único sim na última etapa, no momento que você está vendendo, pegue pequenos sims. A gente chama isso de microcompromisso. Por exemplo, primeiro primeiro microcompromisso que você pode arrancar de um cliente que falou isso está caro é você concorda que a tua situação atual não está sendo boa? Você concorda que na sua situação atual você não está conquistando o resultado que você gostaria? Ele vai te dar um pequeno sim. Outro microcompromisso. Você concorda que por esse caminho, independente de quanto custa, ou você usando esse produto, ou você usando o meu serviço, a sua vida se torna muito melhor? Outro sim. E aí faltou um último microcompromisso? que sim, vai poder surgir a objeção preço, que é, você concorda que o valor que você me paga é muito inferior ao retorno que você vai ter a partir do momento que você usa o meu produto ou o meu serviço? Se você conseguir fragmentar a tua venda, em vez de ser um grande sim, e sim, pequenos micro compromissos ao longo do caminho, você vai ver. Com mais objeções vão ser muito menos presentes. O grande objetivo do minimizar é reduzir medos, reduzir insegurança e mostrar para ele benefício e resultado. No lugar de você ir para um discurso de venda, onde você argumenta, quantos anos você tem de mercado, ou traz qualquer característica em relação ao seu produto, lembra aquilo que ele já te falou: o que era o medo, o que era o resultado, o que era a objeção, mostrando que existe um caminho muito melhor se ele for trabalhar junto contigo. Agora vamos falar sobre usar provas sociais para minimizar as objeções como é que isso funciona tiago então Toda vez que o teu cliente vai tomar uma decisão, ele sempre quer saber se alguém parecido com ele já teve resultado, se alguém parecido com ele já usou o teu produto ou o teu serviço e a partir disso conseguiu conquistar aquela transformação. Uma coisa é eu te falar, cara, olha o meu produto ou o meu serviço vai fazer isso por você. A outra coisa é eu te mostrar um exemplo prático. Tá vendo essa empresa aqui? Por exemplo, a G-Expert foi uma empresa que a gente ajudou. Toda vez que eu tô negociando com uma empresa de tecnologia, eu vou lá e pum, mostro o vídeo da G-Expert mostrando exatamente o que a Growth Machine fez, qual foi o resultado que ela conquistou e já começa mostrando um número alto de contratos fechados. que que isso reproduz na cabeça do meu cliente? Ele percebe que existe menos risco de não dar certo e ele vê alguém igualzinho a ele que tinha exatamente o mesmo problema e que passou pela transformação que ele está buscando. Ele fala nossa, isso funciona. E eu Uau. vou causar dois impactos emocionais nele. Primeiro, eu vou minimizar aquela insegurança e o medo de fazer a mudança. E segundo, eu vou ampliar o desejo e a vontade de ter o mesmo resultado. Que, que eu preciso entender quando eu falo sobre opção segura toda vez que existe a opção de mudar isso sempre vai gerar uma insegurança O que, que normalmente teu cliente se questiona ele fala o seguinte poxa eu não tô gostando do resultado que eu tô tendo olha eu não tô chegando onde eu queria ou eu não tô conseguindo conquistar os benefícios ou resultados que eu busco mas de uma maneira ou de outra eu tenho controle sobre onde eu estou. por mais que esteja ruim eu não sei como é o meu futuro e aí que entra a opção segura O que você precisa deixar muito claro? Qual é a transformação que o seu cliente vai passar? Esquece falar de benefício característico de produto. Ninguém, ninguém que entra na academia está preocupado em ficar suado, em ficar treinando ou ficar sentindo desconforto muscular. As pessoas entram na academia porque elas querem ter uma vida mais saudável, querem ter um corpo mais bonito e é nisso que você precisa focar. A opção seguro nada mais é do que você mostrar que o caminho mais curto de onde o teu cliente está até onde ele quer chegar é trabalhando junto contigo. E eu eu faço isso mostrando quais são as transformações, o benefício e o resultado final que eu proporciono para o meu cliente. No lugar de eu explicar o meu produto, eu mostro a experiência e transformação que vai ser conquistada na vida dele, na empresa dele, no negócio dele, a partir do momento que ele te contratou e que ele usa o seu produto. Uma analogia que explica muito bem a opção segura é o seguinte, imagina o jogo Mario Bros, né? Existe o Mario pequeno quando começa a jogar, sem muitos poderes, existe a flor de fogo, que quando ele encontra com a flor de fogo, ele se torna um Mario gigante que cospe o fogo e passa a ter mais poderes, passa a pular mais alto. Pensa no seguinte, o Mario pequenininho é o teu potencial cliente, a flor de fogo é o teu produto. E o Mario gigante que cospe fogo é o teu cliente que conquistou resultado ou caso de sucesso que você tem para mostrar para aquele mário pequeno como a vida dele pode ser melhor. A maioria das empresas, a maioria dos vendedores acredita que vende a flor de fogo. Mas deixa eu te falar, não é isso que o teu cliente está buscando. O teu cliente nunca está buscando um produto. Ele sempre está buscando um resultado que será proporcionado pelo teu produto ou pelo teu serviço. Então, no lugar de você falar do cheiro da flor de fogo ou das características da flor de fogo, fala da transformação do quanto se torna mais fácil ele terminar aquela fase quando ele tá gigante cuspindo fogo e pulando muito mais alto que que eu tô te falando aqui para de falar sobre o produto que gera insegurança que eu falo não sei se eu vou conseguir usar e passa a mostrar a transformação cara tu é gestor de vendas a gente falar uma parada você tá perdendo dinheiro porque o teu time tá pegando o cliente dizendo Tá caro e não tá tirando a objeção ou tá indo te encher a paciência pedindo desconto. Clica aqui embaixo, compartilha com os caras, joga no teu grupo de WhatsApp, joga no teu Slack, compartilha com a galera que você vai ver que fica mais fácil bater meta se os caras entenderem muito bem como executar isso. Espero que eu tenha esclarecido, isolado e minimizado qualquer dúvida. Agora falando sério, o que é muito importante? Coloque em prática. Você entendeu como isso funciona. Agora, o que vai fazer você ter mais resultado é você executar, é você treinar, é você exercitar cada um dos passos que você aprendeu dentro desse vídeo. Muito importante, deixa sua curtida, já se inscreve, marca no sininho para você ser notificado. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, eu vou te avisar. E olha só, vou te dar um segredo. Quando você está falando com muito cliente, você tira a melhor objeção e você tem menos insegurança, porque o teu pipeline está cheio. Para fazer isso, aqui tem um vídeo onde eu te explico exatamente como você faz uma ligação de prospecção campeã. Vai lá agora conferir.